Bom... Não, eu quero... ah, uhum. Poça, não eu tenho... Após, é que mas... não é, vou Não, mas caminho pequenino. Eu passo, eu passo. Ok. É Depois do almoço. Tem tenho espaço. Não, depois do de almoço, estou agora com o meu mestre, o homem que me ensinou muito e continua a me ensinar. Tony, alguma mensagem aos jovens como eu que têm vontade de aprender? O que é que sugere aos jovens fazer para trilhar o caminho da literatura? Olha, os jovens têm que fazer exatamente o que eu quiseste trabalhar muito, estudar muito, ler muito, escrever, escrever, escrever e depois voltar a ler, continuar a ler, depois ler, escrever, mas sobretudo conhecer a essência do ser guinense, a idiosincrasia, a nossa maneira de ser e de estar, temos a capacidade de perceber aquilo que é nosso e aquilo que não é, os aspectos positivos e negativos. Aquilo agora aqui não é um problema. Porque e tu próprios, até agora, porque até desculpa, que, é que não, eu não sei. Não sei, é não que não me é não é uh, sei. Oh. Eu sei. Tony, cantou ali o barido com uma pecadura. que você disse te você disse que que E estamos uma principalmente na disse que que a nossa sociedade está condenado a isso ou é apenas um, um tempestade que não passa? Para nós, parecer ser só um problema de um vento, ser um turbado, é? para ser um vento de convento que não passa. Fabiã, nunca pode esquecer ontem. Se não esquecer ontem, ai de nós, no dia da manhã. Aquilo que José Carlos cantava já, é? Calcoldade da Manhã Maria. Nem é caso de Calcoldade da Manhã Guilherme. E coisas chegam aí, basta. Não tem que ser capaz de pôr bandeira de guiné de Riba. Não tem que ser capaz de saber como não tem uma história, não tem um passado rico. Gente, tudo estou orgulhoso aqui lá. Isso é uma piada todas as minhas no mundo hoje em dia. Mas nós, nós só não tolhamos a novidade. Justa e você aí, chega. Aonde eu falo por másculo por viajar mundo e por viajar tio através da escrita através da profissão de uma jornalista Guine e que é que que é que que que é que é que é, um e, ela, e, que é hora um que é que que que hora que que que que que que a gente está fazendo pés, a está sempre que lhe dá para ser o que não serve a osse. Portanto, nunca podemos ser fora daquilo. Misto, nunca miste. E lá? Porto da partida e Porto da chegada. Guiné-Só. guiné no Porto de partida o é Porto de chegada. Tony então, checa tcheca, até tá consegui escrever português, mas é que até consegui escrever um texto uh, de mais de duas páginas assim, pula um bocadinho de crioulo. é o que quem está lá ele com esse estilo. Então, a uh, jovens, mensagem de Dona que cá amiga, fala. A menina aprendina. Uh, para sermos escritores, temos que ler muito, uh, ler outros autores e ter a vontade de trabalhar. Observe, é. Nível, como é que me podia explicar em português? Calcanhar e andador, tuco no pé. tem, oh. só na queria som. Bom, pronto, ficou um exemplo para fechar isso, nós estamos a caminhar, estamos a caminhar depois da hora do almoço para voltar à segunda parte do, do último dia do encontro de escritores da língua portuguesa, do sétimo encontro, aliás, do sétimo encontro inserido na Bienal de Cultura da Língua Portuguesa, na Câmara de Odevelas. Tá, Obrigado, Tony.